Opa, tudo cada vez melhor, Rogério Peixoto aqui do Experimente a Paz. Noah San John descobriu que tinha mais sucesso com afirmações do que com afirmações, porque ele não tinha certeza se ele acreditava nas suas afirmações com força bastante para fazê-las funcionar para ele. Agora, o que é uma afirmação? Afirmação é nada mais nada menos do que uma afirmação em forma de pergunta as perguntas automaticamente fazem com que as nossas mentes busquem respostas. Experimenta dizer, eu sou tão feliz e bem-sucedido. E se não tem uma vozinha que vem aí e aparece colocando isso em dúvida? Agora experimenta dizer, por que eu sou tão feliz e bem-sucedido? Percebe que a energia que roda aí agora é diferente? É uma força que te faz mover para buscar a resposta para essa pergunta? Muito bem. O Noah, Noah Sam John, ele nos ensina que há duas frases que descrevem toda emoção humana. Ele diz que descobriu essas frases enquanto meditava uma certa manhã. E assim que ele viu essas frases na sua mente, ele percebeu que essas duas frases não só descrevem as nossas emoções atuais, mas também revelam como transformar imediatamente qualquer emoção negativa em emoção positiva. Vamos saber quais frases são essas? Vamos lá! A primeira é, quando a sua opinião sobre o seu passado, presente ou futuro, tende a ser positiva, você será feliz. A segunda frase, quando a sua opinião sobre o seu passado, presente ou futuro, tende a ser negativa, você será infeliz. Essas duas frases descrevem toda emoção humana. Agora, qual é a palavra-chave em ambas as frases? Opinião. Por quê? Porque não é o que acontece com a gente, mas a nossa opinião sobre o que acontece com a gente, que determina os nossos pensamentos, sentimentos, ações e as respostas. E tudo isso junto cria as nossas próprias vidas. Você está carregando uma opinião negativa de algo que aconteceu com você 10, 20, 30 anos no passado e permitindo que essa opinião determine a sua vida hoje? Você não está apreciando toda a abundância que tem no presente, bem debaixo do seu nariz? Você tem medo do que vai acontecer com você no futuro? Se você está se segurando em alguma dessas opiniões negativas sobre o seu passado, presente ou futuro, você tende a ficar insatisfeito com essa parte da sua vida. E, ó, muita gente que tem uma opinião negativa sobre esses três momentos da vida. Por outro lado, eu aposto que você conhece alguém que tem uma opinião positiva sobre o passado, o presente ou o futuro. Mesmo que essas pessoas tenham passado por uma tremenda dor, uma perda inacreditável, por grandes dificuldades. Vamos ser honestos. Quantas pessoas você conhece que não passaram por essas coisas? E o que é que há com essas pessoas que já experimentaram a dor e mesmo assim elas escolhem ser felizes? Elas fizeram uma escolha consciente de ter uma opinião positiva sobre o que aconteceu com elas no passado, o que está acontecendo com elas no presente e o que vai acontecer com elas no futuro. Elas estão sabendo ou não, fazendo as perguntas certas. E há mais uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. A sua vida nada mais é do que a sua opinião sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Onde que o seu passado existe? Só na sua mente, não é? Onde que o seu presente existe? É só na sua mente, não é? E onde que o futuro existe? Não é só na sua mente também? Então, em nenhum outro lugar do universo existem essas três coisas. Só dentro desse cérebro brilhante aí que você tem é que existe passado, presente e futuro. E se você quer viver a vida dos seus sonhos, muda a sua opinião sobre o seu passado, sobre o seu presente sobre o seu futuro? Eu quero que você agora mesmo pegue aí a sua Agenda da Felicidade e se você não sabe o que é a Agenda da Felicidade olha uma nota que vai ter por aqui nesse vídeo onde eu ensino como falar, como criar a sua Agenda da Felicidade. Pega a tua agenda aí e anota as opiniões que você tem sobre o seu passado sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Você pode estar fazendo algumas perguntas que continuam de alguma forma Construindo uma vida que você não quer, porque elas não tiveram você focado no que você perdeu, ou no que você não tem agora, ou no que você acha que você nunca vai ter no futuro. Bom, essas são opiniões ruins, são as perguntas erradas que você está fazendo. Agora adivinha só, quem é a única pessoa que mantém isso aí assim? Você. Quem é a única pessoa que pode mudar isso tudo aí? Você! Quem é a única pessoa que precisa mudar isso tudo para que a sua vida mude? Você! Muito bem! Só você tem o poder de mudar a sua vida. Então, eu quero te convidar a praticar as afirmações. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar algumas das afirmações que o Noah ensina. Então, aproveita. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Se você está inscrito, verifica se as notificações estão ativadas. Basta clicar nesse sininho e marcar lá para ser notificado de todos os novos vídeos que eu colocar aqui no canal. E aproveita também para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam, que podem, que merecem melhorar as suas vidas. Combinado? Fique atento porque em breve está saindo um novo vídeo com afirmações para que você possa começar a mudar aí a tua vida. Então permita-se, liberte-se, experimente a paz.